Para mais um vídeo, estamos aqui no Roblox. Hoje estamos aqui com a escrita Fala, oi, dia! Fala, oi, e hoje estamos aqui com a minha escritinha, a Via, a nova escrita, e aqui mais uma outra escrita que vai se inscrever agora. Eu dei 21 Robux pra ela Então por que paramos de conversa e vamos para Tower of Hell que o tempo não é muito Pera aí vamos, vamos Vai menino quer tirar print comigo vai Vou tirar também Tirar print comigo vai Tirei Tirei print tirei print galera Tirou! A mina tá tendo frio. Cai, gente, ó. De nada. Uh! Vamos! Então, pessoal, então, já estamos passando aqui os níveis E por enquanto, essa fase aqui eu acho super fácil. Ui! Pronto! Já estamos! Passando aqui. Nossa, faz quantos séculos que eu não jogo tour. Meu dinheiro tá atualmente assim. É bem pouquinho. seis mil e pouco. Ah, eu amo essa fase, galera. Eu amo. Sincero, quero. A minha vida essa fase. É, meio que eu caio nela às vezes, tá? Mas que bom que eu não tive que fazer tudo. Foi. Agora vai. Agora Ai. Ei, ei, ei. Passei Vamos <risos> Falar da menina foi, foi falar coitada da menina E <risos> E caiu de segunda vez A menina conseguiu Agora vamos ver aqui uh! Bora Passei a cinza Passei, galera Passei, passei, passei Passei a cinza Vamos vir aqui, galera Passar por aqui Vamos que essa parte não é muito difícil. Mas como tipo, eu falo que ela é muito difícil. Ui, ela não colabora. Às vezes eu fico falando com as, as, as Nossa. Tinha que vir essa tá verde. Nossa. Ai, que bom que eu tenho essa aqui. Ah, não tá tirando com a minha cara. Morri, morri. Bora. Bora de novo. Que Não desiste. Vai, galera. Tem três minutos. Três minutos não é muito, não. Tá? Parece ser muito, mas é bem pouco. faz muito Não, escuta, não, gente Meu, vai estar ó. Acho As pessoas têm que lidar com as fases Como, como não existir estudo e, e todo mundo ficava quietinho da vida E sem perturbar os caras hum. Sair do verde pro Amarelo Sair do verde pro amarelo Vai estragar o vídeo Vamos Nossa, beleza! Bem na Ui! pessoal Ui. já estamos passando aqui. eu acho a cinza super da hora tipo eu não acho ela tão difícil assim como vocês pensam tipo eu acho ela razoável ah, é cai aqui o razoável meio é que me interferiu nossa eu dei essa parte. Eu, eu penso que eu vou cair isso cara demora muito Gente, não dá pra passar essa torre inteira por o uh, Chissac. E pior que eu tava vendo pela câmera. Quase câmera, pessoa. Ah, vai. A parte difícil passou. Passei a cinza de novo. Juju Bananica arrasando. Eita, pega. Não vai dar pra passar, galera, mas vamos tentar Ah, não Caída Amarela Pessoal, não vai dar pra passar Mas como a gente vai na próxima partida Na próxima rodada, a gente volta Restando. Vamos aceitar o pedido aqui da menina? É, aí a gente Eu eu acho que Parece bem difícil. Juju bananica, galera. A gente coloca no vídeo mesmo o meu canal. Tá, então é esse aqui. É esse, a menina é adivinha. De nada, fofa. Salve. Ah, e pessoal, eu queria mandar um salve pra Chachá Irapanda. E pra... E pra... Cadê? E pra Bia Game 900. E pra todo mundo do server, claro. Ui. Não, cai. Cai. Vai, essa parte, essa parte amarelinha é fácil. Vai, é aqui Aqui E aqui Vamos, tá. vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos vamo. Se a gente passar aquela verdinha ali a gente, Essa verde aqui A gente pega Onze De moedinhas eu acho, eu confesso que é muito facinho essa daqui Tipo Faz tempo que eu não faço Tower É tipo essa fazezinha Eita Vamos Nossa, mas agora ferrou de vez Vem vou Eita, pega, menina não pulou. Vai, passei. Oi! Vai, 25 você passar essa daqui! Vermelho, não, cai do vermelho, tá de brincadeira com a minha cara Uma coisinha. Ah, tá. Ai, foi. Se eu chegar lá em cima, talvez eu espere a Bia da... que dá... Ai, galera, desculpa pelo grito, vocês ficaram surdos. Porque eu fiquei, tipo, muito... Colocar nada, gravidade, etc. Não sei o quê. Ah não, tá tendo cabelo. Tô esse jogo esse jogo. Se chama Torre do Inferno. Tá, não queria falar esse nome aqui não. Mas é a vida porque é o nome. Junta, Bia. Vamos junta, Bia. Bia, Bia, Bia, Bia. Vamos. Bora! Eita! É do meio. Só faltou esse daqui. E, e já tem esse daqui. Oi, gente. Oi, gente. Passando.. Não tá falando que eu tô sendo o server não. O chat tá. Falou. Oi, Manu. Eu falei. Oi, gente. É.. Porque eu não sei porque, Eu falei, gente, no meio do lado, mas. Minha vida. Ó, oh, tem duas pessoas na fase que eu vou acabar de cá. Não. Tá de brincadeira, caneca. Ai, ai. Vou colocar um speedzinho aqui, senão o vídeo fica muito longo. Tá? Marias, marias. vamos, pessoal. Eita. Ui. Ah, não, não, não, não. Tô <tos> full. Depois acerte. Vamos, pessoal. O cara tá falando chinês ali. Tivesse um chip. Ai. Esqueci desse negócio, gente. Ah, não. Tá. Eu quase caí. Ah, não. Os caras ativaram. Ai, gente. Vamos tentar aqui, mas vamos tentar. Oh, Pessoal, quando a gente tiver na próxima pedir a gente volta. Mas por essa fase Eita aquela fase azul não gosto não eu vou por aqui não sei porque ali tem mais menos gente entendeu mãe Thank okay. you. Galera. O pão disso Vocês pensam que não tem lado Bom nessa coisa Vamos esperar. Vamos ver aqui o uh, salto, dando e tirando o braço. Qual uh. que é a speed até eu chegar aqui? Chegou da rua. Chegou, chegou o negocinho. Vai, vai, vai, vai. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui, foi, galera. Consegui passar a parte que eu confesso que achava muito difícil. Ai, eu não gosto dessa parte. Que tem pulos muito arriscados. E tem muita chance da gente cair tudo. Entendeu? Entendeu? Legal, olha o que eu fiz. Foi, foi, foi. A gente vai. Uhul. Eu confesso que eu acho isso daqui bem... Ah, não. Tá zoando com a minha cara. Gente, eu vou ter que pedir ajuda. Para quem? É, gente. Bora, bora. O que a gente faz? Um plano negativo, negativo, negativo, negativo. Tá. Aqui, ó. Não. que era a mão. Lá. Eu era essa manhã. Gravita. E speed Tá, não parece ter nada de Gravidade aqui Galera, eu sou muito ruim Eu sei, gente Eu sou muito ruim, gente Eu sei que eu sou ruim Não eu jogar na cara que eu sou ruim. E a Bia tá meio confusa ali. Bia tá parecendo eu. Nossa, cadê a Bia? Meu Deus, a Bia tá lá no fundo ali. A Bia tá na segunda fase e eu ainda tô na primeira. Não consigo passar essa primeira, ó. Do caramba. Por enquanto A gente não precisa de mola Essa parte também Acho vai melhorar a mola uh! A parte aqui A mola não vai muito ajudar não, tá. Fica sem mola Que a gente possa querer sem mola Chegou Chegou a plataforma galera foi até que foi né foi eu não eu já disse que eu não gosto dessa fase que eu acho que se estou muito arriscados muito mesmo tipo aqui, aqui não é não é muito arriscado fui foi Nossa, tem uma Madrinha ali no chat A menina falou que Gente, tenho compromisso vou, vou ter que sair Então, tchau Aí uma pessoa falou, falou Aí a outra, não diga Ninguém, ninguém te conhece Oxi Eu não, nosso coitado do cara Falaram que é meu fã Aí, Ninguém falou eu Galera, a gente consegue passar, se a gente tiver muita agilidade. Sem enrolação, vamos. Ai, como a gente vê na próxima partida, a gente volta. Nossa, minha cabeça fica. Que é Que é a bola? Eu vou dar a bola pelo uso, não sei. Nossa galera, todo mundo quer mola, mas comprar ninguém quer. Então, vou dar essa parte Vem cá! Tá. Aí essa terceira vai ser pra você. Pega aí, vai. colocar gravidade Gente, coloquei Agora pessoal Agora pessoal eu confesso que essa fase é também um tremedeiro. Fui! Essa fase de gravidade, Júlia. Ai, você não pensa muito nas outras fases, só naquela pelo jeito. Ah, não, é mais fácil, galera, eu confesso. Fui! Muita gente fala que é muito difícil. Mas é super fácil Ui. Uh. Ui Ah Gravidade é fácil, né, galera Passar... Tipo, gravidade eu acho que é melhor, melhor que speed Tipo, todo mundo acha isso Porque tipo, speed é... Está... Mala linda que me de deu. Onde tem o cofe? Que cofe? Onde? Troca minha comida. Fui. Vamos. Ah não! Ah não! Não! Não! não. não. Oh. Cheguei na última fase. Eu morri. Bora. bora pessoal, bora, bora, bora Ui Ah não Tá tirando com a minha cara Como que dá bola Se é de PC Se é de PC Aperta o difícil Ui Ui Ui Ah não Vai, menina, Mas Ai, menina também caiu, gente. Aquela fase... Parece fácil. Só que a gente fica muito ansioso porque é a última fase, né? E, tipo, fica muito pesado para Cadê a mula? Sumiu. Coitada. A pessoa fica pensando que chamar alguém de mula. Hum. Ai, não, quase, pessoal Confesso que não é fácil, tá? Tipo, ser youtuber não é nada fácil Ainda mais não Eu falo, quem quer mola? E eu tive que comprar três molas pra cada pessoa, né? <risos> Bora Bora Bora Me dá uma mola, por favor, nova Tá, gente, depois oi Vamos Aí, foi Espero que agora vá, galera O negócio aqui é, tipo, que curvas de volta? Vamos, pessoal. Já tá vendo um grandão. Olha aí, um grandão. Grandão. faz fazer passar essa parte com gravidade. Não é nada fácil. Uh. Sim, cá, que já, já, Deu, gente cair, cair na última fase, segunda vez. Oi oh, gente, eu confesso que no final eu vou ter que usar o escudo, gente. É Mas sem graça. Vocês amam ver eu cair? Não, sim. Vocês gostam de ver o ferrada? Vocês gostam? Bora gente, um minuto. Agora que eu fico nervosa. Vamos, vamos. Vamos, vamos, pessoal. Vamos, vai, vai. A Bia tá confiando em mim, galera. Todo mundo tá confiando em mim pra me ganhar. Ah não! Ah não, desisto. Tateia. Tá, Vem finalizar o vídeo. Vem finalizar o vídeo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá na. Fala tchau, Cechá. Fala tchau, papá. Cechá. Fala tchau, Cechá. Fala tchau, xaxá. Eu posso acabar também. Tchau. xixá Fala tchau, pia e xa, xaxá. Fala tchau, pia e xa, xaxá. Pessoal, foi essa vez. Pessoal, vocês eu gostado. até a próxima. Fui, eu trago mais vídeos com elas, pode deixar, se vocês pedirem. Beijo, tchau.